nem sabe o que está acontecendo. Olha... É as, um... as, as tomadas de decisões... É de muito de difícil que ele não saiba. Eu conheço a maioria desses caras. Nessa época de eleição, quase todo mundo... Não, estou falando de política, estou falando de empresas. Estou falando, no caso, de empresas. Tô falando assim, nós trabalhamos numa uma empresa grande de comunicação, por exemplo. Aí eu vejo que várias pessoas, a gente chama de baba-ovo e afins, sempre cercam o cara que toma as decisões das verdades, para não se irritar... Para não, não Né, Bola? Pode ser. Sabe assim? Pode e eu ser. acho que, às vezes, as decisões equivocadas vêm dessa coisa que a pessoa se cerca. Olha, eu já tive 1.500 funcionários, já assinei mais de 5, 6 mil carteiras. Caramba! Eu sei mais ou menos o que é poder. Eu dirigia organizações que levantavam milhões de dólares por mês... Não era de reais. Então eu sei por onde essa banda toca. Eu tinha parceiros das maiores corporações do Brasil, eram meus parceiros em projetos específicos. Na maioria das vezes o cara sabe. Ele só não quer encher o saco com aquilo ali. Uhum. Ele só não quer ser perturbado preocupação, por aquilo. não ter... quer. Ele paga para não saber. Se então, livrar, Para né? se livrar. Ou ele diz, ó, oh, não, esse tipo de assunto fulano resolve. E que não quer meter a mão na sujeira, tão explícita. Mas, na realidade, é muito difícil uma pessoa que seja um... Um, um Forrest Gump, presidindo uma empresa, que não saiba de nada. A maioria sabe de quase tudo. Sabe mais do que a gente imagina. Eles só não querem... É que você saiba que ele, que sabe. ele sabe. É só isso. <risos> tá bom. Tá Mas eu não conheço aqui no Brasil, praticamente... Eu não conheço nenhum puro de coração dirigindo nenhuma grande corporação aqui. A maioria sabe de absolutamente tudo e sabe daquilo... Que os funcionários nem sabem, não sabem onde é que ele lava o dinheiro, não sabem quem são os sócios ocultos, não sabem. Há um milhão de outras coisas que os caras não sabem, está só dentro da organização. Eu, por exemplo, sei de corporações aqui no Brasil, que são todas organizadinhas de um nível corporativo para baixo, mas do nível corporativo para cima. Pra... Entra até dinheiro de tráfico de drogas lavam vão Mas... isso e aquilo e aquilo outro Mas o cara é um santo Para o público dele Agora, para mim não E se eu quiser eu digo o nome dele e Ele não vai me processar Porque ele não tem como Eu tenho testemunhas Mas esse caminho Por que, que eu nunca fui processado? Não, é porque eu... Dizendo tudo que eu digo a vida inteira Caio. Os caras sabem, cara. Quem eu sei, sabe e quem não sabe. Mas eu, eu acho que a gente tem que botar o nosso papo no caminho da luz. Vamos, vamos sim. Sabe por quê? O caminho da luz, ele é... Eu estou iluminando um bocado tá, de coisa tá. aqui, tá. viu? Tudo bem. Mas eu, eu digo no caminho da luz porque tormentos já convivemos diariamente com eles. Uhum. Ou não? Nós? Todos nós. As, o mundo convive com tormento. Se você eu... olhar para o lado, você vai ver muito tormento. Mas o, o coração tem que estar tá recheado de amor. Não, é só amor que então me pronto, faz dizer porra. o que eu estou dizendo. Tá bom. Tirando viseiras da cara do pessoal. A luz encandeia. Quando a luz chega, frequentemente o cara fica cego. Quem está na escuridão, a luz acende, porque o, o cara fica cegão, uhum. fica doidão. Eu estou acostumado com isso há 50 anos. Eu acendo a luz, tem um monte de gente que me tira daqui. Tá. Daqui a pouco começa a clarear, começa a ver e a vida para de ter tropeços. O sujeito começa a andar e a tropeçar menos, entender mais, se iludir menos, se vender menos se auto-enganar menos, uhum. e não fica amargurado, claro. não fica nada disso. Eu claro. sou um cara, que você estava falando de perdão, eu não tenho ninguém nesse mundo que o meu coração, aqui na tua presença, na presença do Bola e dos que estão conosco, e diante de Deus, me acuse de não ter perdoado. Ninguém, eu não tenho, eu durmo, Faz anos, desde aquele dia eu não tenho, eu não tenho amargura de ninguém, não tem coisa alguma. Vive numa paz interior. Enorme. Agora, eu nunca deixei de falar a verdade, de ser quem eu sou. Uhum. Agora, não é porque eu falo a verdade que eu tenho rancor, uhum. que eu tenho raiva. Sim. Não, nada disso. Eu ia falando ali do ano político só por uma razão. Porque todos, mesmo os que recebem crítica minha, Chega essa hora, todo mundo pede para ir me visitar. Eu sei como é que é. Para ir me visitar, para conversar, para isso, para aquilo. E eu falo a verdade. E o cara sabe que eu estou falando a verdade. Quando acaba, eu peço a Deus que ilumine a mente dele, que o ajude, que o melhore, que tudo mais. Uhum. Então, você pode ser como Jesus. <risos> Ninguém foi mais verdadeiro do que Jesus. Que era a luz do mundo, que era amor absoluto, amor é um conceito de amor que a gente tem, é muito torto, é muito parco, é muito romântico, é muito mentiroso. O amor é verdadeiro, o amor é sincero, o amor é justo. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Então, tem que aprender a falar a verdade em amor mas não é a supressão da verdade que uhum. cria amor. É, frequentemente é a fala da verdade na plataforma do amor que ajuda mesmo o maior antagonista a acreditar que você pode pensar diferente, mas você não o desama. Claro. Você, sim, você sim, não, é. você não quer mal a ele. Sim, sim. Você nada disso. Si. Só objetivo. você pensa diferente. É diferente. Perfeito. Respeito a ele, a mulher dele, uhum. os filhos dele. Se ele precisar de ajuda, eu estou lá. Não tem essa história. Agora, se ele me perguntar o que eu acho, eu digo. Mas isso é bom. Entendi.